Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim! Saiba como emagrecer. Tem pessoas que querem saber que tipo de método de emagrecer: se é emagrecer com dieta, se é emagrecer sem dieta, se é emagrecer de... fazendo isso ou se é fazendo não, você não precisa ter essa bagunça na sua cabeça o que você precisa é só de um, de uma, de um treinamento fixo que te ensine faça assim assim assado e para você perder os quilos do seu corpo e logo logo eu vou te mostrar um blog que tem treinamento que ensine como emagrecer passo a passo mas antes disso eu peço que vocês Inscreva Se inscrevam neste canal do YouTube.